oi água cinzas e construções em ferro cimento ciência terra nova os sentidos da ciência e aí beleza ó cabelo crescendo barbinha né os vídeos que a, a sequência que a gente vai ver foi gravada lá em fevereiro de lá para cá muita coisa já já mudou já avançou é esse espaço de tempo aí eu vou fazendo as coisas vou gravando os vídeos mas nem sempre dá tempo de, de editar tudo na, naquele momento. É, mas eles ficam armazenados e eu vou fazendo os vídeos à medida que, que vai dando. Então, a prioridade é fazer o, os trabalhos. Então, tem aí um, um atraso de dois meses. A gente ainda estava na época da chuva, nós estamos agora em abril, já entrando o período mais seco, mas legal, as coisas estão caminhando bem, está tudo certo. Vamos dar uma olhadinha no processo de construções com ferro cimento, alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, é, apiloar, socar, compactar bem o solo onde a gente tá, onde a gente vai trabalhar, para evitar a movimentação desse solo, até linha que vai dar resistência ao cimento, né, vai evitar também, vai segurar um pouco, vai diminuir a, a possibilidade de trincas e rachaduras. Tem um pessoal que usa é, saco de aninhagem, né, esses trançados. É, outros usam telinha é, de, de plástico ao invés de, de ferro. Eu já testei algumas delas, mas não sei, parece que eu, que eu ainda acho que a, a, a de ferro fica, dá, dá mais estrutura. Não sei, mas legal. Então, os cuidados que a gente tem que ter, uma primeira camada de, de massa, a gente vai ver o traço dela, que vai por baixo da tela ou junto com a tela, e depois uma segunda camada reforçando a estrutura toda. A Primeira camada, a gente deixa umas brechas para o cimento assentar melhor. Vamos ver a massa, o traço, eu estou fazendo de três para um, três de areia, um de cimento. Mas como eu tenho areia média e areia fina, eu estou usando uma de areia média e duas de areia fina para a segunda massa. Uma, é, duas de areia média e uma fina para a primeira massa que é mais, é mais grosseira. A segunda massa que vai recobrir as coisas, eu faço ela um pouquinho mais fina. Então, são três de areia média para uma de cimento. Eu estou usando... É, como medida, um baldezinho aqui. Legal? Vamos acompanhar esse processo. A partir daí, é com cuidado e fazendo o recobrimento do lugar. E principalmente, lá no finalzinho, talvez o momento mais importante de todo o trabalho é manter a umidade do cimento até que o cimento seque. Então, durante um ou dois dias, você volta ali de quando em quando e nebuliza, né? asperge, joga um pouquinho de água para manter o, a umidade do cimento, para ele não secar muito rápido porque aí ele vai trincar. Muito pedreiro bom não faz isso e aí vira uma manhaca, né? muita laje por aí com, com esse problema, por exemplo. Então a cura do, de, do, do processo é importantíssimo. Vamos dar uma olhada. Um pouco cada dia avançamos mais um pouco. Coloquei brita, soquei, eu tenho um socadorzinho aqui, coloquei brita por baixo, soquei, coloquei a telinha, telinha de viveiro, fiz uma costura na emenda dela e agora eu estou chegando com um pouco de massa. Essa massa é uma consistência um pouco mais, mais grosseira talvez. É, tipo massa de bolo e vou esparramar começar a esparramar ela em alguns lugares o cimento chega amanhã mas como eu tinha um pouquinho aqui um restinho de cimento resolvi fazer a massa peneirei a areia para fazer um negócio legalzinho e coloquei um pouquinho só uma camadinha fina dá para ver que é, em muitos lugares a telinha continua aparecendo então uma camadinha fina de cimento que vai por baixo e depois uma camada um pouco mais reforçada por cima. Dei preferência a colocar na emenda que estava aqui para já segurar essa emenda. Amanhã chega o cimento e aí eu vou fazer a, a coisa do começo ao fim. Tem mais um pedacinho de tela para colocar ali naquele pedaço, mas nós vamos fazendo devagar. Janeiro foi de pouca chuva, mas muito bem-vinda, fevereiro entrou um, um pouco mais úmido, estou refazendo o, o brejinho e aí estou tendo que usar a lona, nós vamos ver, já tem uma primeira camada pronta de ferro cimento e eu já estou indo para a segunda camada então nós vamos dar uma liberada aqui e eu já volto mostrando como é que está prontinho, aqui está o serviço, a primeira parte já foi feita uma primeira camada recobrindo a telinha a gente ainda consegue ver a tela em alguns lugares Aqui eu estou vendo com a segunda camada, impermeabilizando, mas a gente já vê que o pouco de chuva que deu, a água já está sendo retida. Aqui é a saída, esse aqui, se necessário, o ladrão ali do segundo filtro, e aqui é a saída do efluente para a parte de, de baixo. Esse daqui vai ficar fixado ali para drenar a água, o efluente armazenado aqui no fundo. O traço de massa que eu estou usando é de 3 para um. É, eu trouxe um pouco de areia fina, que foi peneirada, e um pouco de areia média, que está mais ali no canto, que veio do sistema, que eu estou peneirando também. Aqui nesse cantinho, cadê meu dedo, aqui nesse cantinho, areia média peneirada, lá para trás areia média que veio do sistema e areia fina está peneirada aqui nesse meio também. É três medidas de areia para uma de cimento. No caso aqui eu estou colocando duas de areia, de areia fina para uma de areia média, porque é o que tem aqui. E ali a, a medida do balde, né? três baldes de areia, um balde de cimento. Vocês não vão reparar na minha roupa de pedreiro, <risos> mas é isso aí mesmo. Né? A gente mistura bem essa massa ainda seca. Aí eu separo em duas ou, ou três partes para facilitar o serviço e, e vou dando a consistência na massa. Vamos dar uma olhada. Massa bem misturadinha. Vou separar um pouco. Colocar água. Até uma consistência ali de, de massa de pão, massa de bolo. Mas nós vamos seguir a sequência. A areia fina, ela vai ajudar na impermeabilização do, do sistema, porque aí o cimento com areia vai cobrir o, os interstícios, né, os vazios, e vai ficar uma massa mais forte. Pô, é isso que a gente espera, né? Então, auxiliando a impermeabilização. A primeira camada já está feita, Vão passar a segunda camada recobrindo o que já está feito. Deixa eu aproximar para mostrar a consistência da massa. Ó, fácil de, de lidar. Vamos passar agora para o sistema. Então no final do processo o que a gente vai deixar é coisa de 2-3 centímetros de espessura né, o ferro-cimento. Isso é mais do que suficiente para dar conta do, do recado aqui e fazer a impermeabilização. E um processo desse é, vale também para uma caixa d'água que se queira fazer, só que aí a ferragem é outra, né? Serviço terminado a segunda camada já colocada. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e que muito pedreiro bom, entre aspas, não considera, é a necessidade de manter a umidade. É a necessidade de manter a umidade do trabalho com cimento. Para evitar trincas, rachaduras, então, terminei o serviço espirrei uma camadinha de água por cima nada, né, nebulizei digamos assim só uma névoa de água e agora vou recobrir com a lona porque o sol está batendo e eu não quero que seque isso tudo assim sistema recoberto para diminuir a evaporação ou seja, a cura do, do cimento tem que ser muito cuidada. De quando em quando eu volto aqui para manter o cimento úmido e a lona aqui em cima, mesmo com a incidência do sol, ela vai segurar a umidade ali dentro, garantindo que o cimento tenha, no, no ferro, cimento, né?, tenha uma cura legal, sem trincas, sem problema nenhum. Muitas vezes a cura, o pessoal descuida e não pode descuidar. No final aí é o elemento mais importante que a gente tem no final de todo o processo. Isso não vai ter uma trabalheira danada para lá no finalzinho dar uma descuidada e comprometer o serviço. O serviço de ferro-cimento está pronto. Um novo banhado. A parte de ferro e cimento está ok, já instalei os drenos, então esse tubo aqui ele está perfurado, assim como esse outro, esse outro aqui é reaproveitamento, né? O outro também. Impermeabilizei direitinho ali a, a saída. Ontem choveu um bocado, a água tá aí, tá acumulada. Esses dias é de chuva, então vou aproveitar a chuva para fazer a avaliação da, da estanqueidade do nosso sistema. Coloquei os tijolinhos direitinho no prumo, vou subir uma uma paredinha em volta dele e aí a, a parte que tiver faltando né, vamos fazer o negócio direitinho. Eu ainda estou pensando como é que eu vou assentar esses tijolos aqui, eu quero fazer um caminhozinho aqui do lado. Uma paredinha aqui desse lado para evitar que a água ou os sedimentos venham a partir dessa rampa. Aqui o terreno tem uma caída, né? Então vou fazer uma paredinha aqui para evitar que essa água entre. Nesse outro lado vou refazer uma calçadinha, talvez de pedra, para ter um... Um lugar agradável e talvez colocar um banquinho aqui nesse pedaço para observar. Já comprei umas plantinhas para colocar aqui, plantas que gostam de água. Maria sem vergonha, quero experimentar agora a Maria sem vergonha. Ok, então se estiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, acompanha o grupo lá no, no Telegram onde a gente pode trocar uma ideia e, eventualmente, tirar algumas dúvidas. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.